Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou te mostrar sete tópicos de Química que mais caem no Enem. Eu sei que o Enem está um pouco longe, mas quanto mais cedo você começar a estudar, mais bem preparado você estará. Então, pensando nisso, eu preparei sete tópicos que vão te ajudar muito na hora de se organizar e te economizará tempo para estudar outras matérias. Se você vai fazer Enem... Acompanhe esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir dormir mais tranquilo depois dessas dicas. Primeiro, eletroquímica. Descarte incorreto de pilhas e baterias e o que isso pode ocasionar. Segundo, equações químicas. Reconhecer e interpretar os símbolos e balanceamento. Terceiro, equilíbrio químico, reação direta e inversa e constante de equilíbrio. Quarto, estequiometria, mol e lei dos gases ideais. Quinto, meio ambiente, chuva ácida, lixo, poluição da água e do ar, aquecimento global e destruição da camada de ozônio. Sexto, orgânica, reconhecimento das funções e isomeria. Sétimo, separação de mistura decantação, filtração, fio de separação. E para você que chegou até aqui, uma dica extra. Olhe também combustão e geração de energia. Bom, espero que você consiga ficar mais tranquilo com essas dicas. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.